Olá, bem-vindo ao nosso programa de rádio. Os meus avós vêm à escola. Hoje vamos falar de liberdade e expressão e temos connosco a dona Clara, avó de um dos nossos colegas. Olá, avó Clara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar neste programa. Gostaríamos que nos explicasse o que é a liberdade de expressão. Olá, meninos e meninas. A liberdade de expressão é um direito que todas as pessoas têm de manifestar a sua opinião, sentimentos, impressões sobre alguma coisa e ainda de receber informações, ideias e opiniões dos outros. Mas isso é muito bom. E significa que posso ser tudo aquilo que me apetecer? Não. Não é bem assim. Temos liberdade de o fazer, mas com responsabilidade. Temos sempre de respeitar a liberdade dos outros. Ah! Ou seja, também não nos podemos esquecer dos nossos deveres. É isso mesmo. Todos temos direitos e deveres que têm de andar lado a lado. Para cada direito há sempre um dever. Olha, é como as luvas e as meias. Andam sempre aos pares. A esquerda e a direita. Usar só uma luva ou só uma meia não fazia sentido. Outro exemplo. Eu tenho o direito de levar o meu cão a passear na rua ou no jardim, mas tenho o dever de apanhar o cocó que ele fizer. Ou então, eu tenho o direito de dizer que não gosto da camisola do meu colega, mas tenho o dever de respeitar a liberdade dele para usar. Também posso dar um exemplo. Eu tenho o direito de manifestar a minha opinião na internet, mas tenho o dever de não insultar ou difamar os outros. Muito bem, é isso mesmo. Acho que já perceberam o que é a liberdade de expressão. <fixão> E foi mais uma edição do nosso programa de rádio. Os meus avós vêm à escola. Obrigada por estarem desse lado a ouvir. Até ao próximo programa. Eu, é, alunos do 3º e do 4º ano da EB de Alvarenga do Agrupamento de Escolas de Arouca. Vozes, Alunas Carolina Assunção e Soraya Costa, Avó. Claramente, banda sonora original, Alice Oliveira, Carolina Franco, Lucas Silva e Tomás Martins. Professoras orientadoras, Emília Costa e Isabel Gonçalves. Edição, Bibliotecas Escolares. Software usado, Albacity. Documentos de apoio disponíveis no site Seguranet e Diário da República Eletrónico. Um trabalho realizado em parceria com a Biblioteca Escolar. Março de 2023. Concurso Mediação.